Se quiser usar aqui a fatadeira, também pode. Viu? Ficou certinho, certinho. Bom, minha gente, vamos começar aqui pela dobradiça. Aqui eu vou medir aqui 15 centímetros. Da porta para a primeira. E lá no final também, 15 centímetros. Depois vamos dividir ao meio para ficar bem dividido. Aqui, eu escolhi o meu lado da porta. O lado de fora é esse aqui. E o lado de cima é esse aqui. Por quê? Esse espinho tem que ficar todo para cima. Porque se você colocar para baixo, no que vai abrindo e fechando, corre o risco de sair fora. Tem que ter cuidado que se tem dobradiça que vem os pinos e depois vem um outro pininho aqui embaixo. Mas você vê aqui o nome e põe medindo mais uma vez 15 cm. Aí o que é que meu pai me ensinou? Quando a gente for pôr uma dobradiça, tem que fazer assim, ó. E encostar aqui, ó, pra ficar no esquadro, ó. Ela tem que ficar no esquadro certinho. Não pode fazer assim, nem pode pôr pra fora. Então eu vou pôr certinho aqui no esquadro, bonitinho. Tem que ver se o pino aqui não tá pegando. Então, certinho. Então vamos pra cá. Aí aqui ó, eu vou riscar aqui. ó. Esse risco, ele vai ficar, viu? Não podemos tirar o risco, não. Senão vai ficar maior. Essa parte, do, essa ó, aqui você vai deixar rentezinha aqui. ó, Rentezinha aqui com a madeira. Essa parte aqui, se você quiser afundar um pouquinho, fica melhor ainda. Olha só o formão aqui, ó, pra dentro do risco. Essa parte do formão aqui. É bom você pôr para esse lado, porque quando ela for, quando se for batendo, aí vai, vai andando para lá. Se você pôr para cá, assim, ó, essa, quando você for batendo, a tendência é entrar para cá. Aí aqui eu já marquei, aí aqui eu já marquei bonitinho. Aí agora eu vou aqui, ó, tirando de pouco a pouco. Essa madeira aqui é muito frágil, é pinho. É pinos, né? Então é muito frágil mesmo. Tem que tirar de pouquinho em pouquinho. Aqui tem que ser lentamente para não dar muito. Viu? assim ó. devagarinho para não para não danificar essa parte aqui ó Tirando bem de pouquinho. Ó. Cuidado com esses nozinhos. Da madeira. Pinos tem essa desvantagem. Ele tem esses nozinhos. Então esse nozinho assim. É danado para dar uma surpresinha para nós. Né? Aí aqui se você não prática, você vai raspando depois aqui, ó. Raspando é a melhor maneira aqui, ó. Até chegar agora, ó. Você viu? Destacou um pouquinho aqui, ó. Coisinha mínima. E, ó. Tá certinho, ó. Aqui não, ó. Então, aqui no meio, tem alguma lombadinha, ó. É mínima, mas tem, ó. Ó. Então, tem que raspar aqui no meio, ó. pode, ó. Tem que estar tá certinho, ó. Ó. Nunca deixa a mão aqui na frente, ó. Tem que ficar aqui no esquadro, aqui, ó. Certinho, ó. Olha só, não pode deixar esse aqui pegando na porta. Então aqui tá legal. Chegou a hora muito importante. Temos aqui o parafuso que vem certinho para encaixar e ficar retinho aqui, ó. Para o parafuso não ficar torto, nós temos que fazer aqui uma marcação. Temos aqui o lápis, mas eu gosto de usar a caneta. porque A caneta eu vou segurar aqui certinho, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Marcar legal aqui, ó. Caso você não tenha caneta, pode marcar com lápis também, ó. Mas eu gosto com a caneta. Aqui eu vou usar uma ferramenta que meu pai usava muito. Era isso aqui, ó. Meu pai no tempo ele não tinha parafusadeira. Ele usava essa ferramentinha aqui, ó. Aqui você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai por bem no centro aqui, ó. Bem no centro da perfuração, ó. Certinho. Você vai fazer. Um buraquinho ele tem, é de, é de rosquinho, ó. Então é levinho, ó. ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. o parafuso entrar certinho. Cuidado para não furar ele torto, ó. Eu tava filmando aqui, já, já deu uma entortadinha aqui, ó. Tem que ser bem retinho. Ó. Essa madeira é muito mole. Portanto, eu não vou apontar tudo, não. Aqui ó, tem que ficar bem retinho aqui ó, bem aprumadinho ó, ó só emprestar imprensar assim ó, já tá indo aí ó, ó sem rodar ó. ó, o tamanho da perfuração ó, o, o, viu? Então eu vou fazer aqui uma perfuração legal temos que ter muito cuidado para não entortar. Aqui tem um nó, esse nózinho aqui é mais difícil, quando tem um nózinho assim, se você não tiver essa ferramentinha, é bom você fazer uma perfuração com, com a furadeira. A broquinha é bem fininha. Bom, gente, aqui nós furamos e agora é só pó dobradiça. Prontinho, então tá bem marcadinho. Então vou vir aqui, ó, vou pôr aqui certinho. E agora com a chave de fenda ou uma parafusadeira, você vai fazendo. Eu prefiro usar a chave de fenda. É um pouco mais devagar, mais trabalhoso, mas eu vou olhando, vejo direitinho se tá certinho, ó. E vou parafusando. A parafusadeira é bem mais rápido, mais prático. Porém, eu prefiro usar aqui manual, viu? Mas é bem mais rápido com a parafusadeira. Sempre eu gosto de pôr do meio primeiro aí, viu? Porque aqui eu vou devagarinho, ó. Chegou no ponto, eu já paro aí. Pronto, certinho, ó. Tem que ficar bonitinho assim, ó. Agora eu vou vir aqui com o outro, olha. Agora eu vou vir aqui com o outro, olha. Você vê que aqui, ó, ficou coisinha mínima, mas não ficou bem centralizado, porque eu tava conversando aí com vocês e ficou um pouquinho meio tortinho, não pode. Essa madeira aqui, ela é muito macia. O pinus, é, um chama pinus, outro chama pinho, né? Na verdade é pinho, né? O pinho é muito macio, olha. Ó, esse aqui centralizou certinho aí, ó, ó. olha que bacana aí, ó. Prontinho gente, essa aqui é a chave, uma chave legal, isso aqui meu pai usava muito, então eu, eu, sempre, eu, eu tenho aqui ó, eu sigo muitas coisas que meu pai me ensinou, eu sigo, ó. ó, você pode ver ó, esse parafuso aqui ele ficou legal, porém, como o celular tá bem pertinho ó, o celular tá meio de um palmo do, do, aqui da, da, da eu tive que desviar um pouquinho a mão para mostrar para vocês e ele veio um pouco inclinado, então essa parte aqui não encaixou legal, você, você, você vê, aqui ficou um pouco pra dentro e aqui ficou um pouco pra fora. Aqui também, um pouquinho só. É coisa mínima, ó. Não, não, não vai atrapalhar nada. Mas o bom é que fique bem retinho. Agora aqui é o mesmo processo, ó. Vou aqui, risco com 15 certinho. E aqui eu vou dividir o meio. A porta tem 2 e 10. Vou pôr um com 5 aqui. Certinho, ó certinho aqui com uns um para cá também ó com um e cinco coloco certinho aqui no meio ó faço aqui para colar certinho aqui com a cor puxo um pouquinho para trás para dar uma foguinha ó um pouquinho para trás ó foguinha só aqui aí eu vou vir aqui ó e vou riscar aqui ó esse risco não pode sair senão fica um espaço. Agora aqui podemos podemos fazer assim também, ó. Aqui podemos fazer assim, ó. Ó. Deixando o risco aí. Ó. É muito macia essa madeira. Na realidade não precisa nem de ferro é para bater. Ó. Então você vem aqui, ó. Não pode tirar muito, hein? Só um pouquinho, cada vez. Uma linha, mais ou menos. Aqui você vai ver, ó. Aqui já tá bom, aqui já tá bom. Aí no meio, ó, se eu baixar pra cá, levanta aqui, ó. Então aqui no meio falta, falta tirar ainda. Então eu vou vir aqui, ó. Pra quem não tem prática, é bom fazer assim, ó. Ó, pouquinho, pouquinho assim, ó. ó Segura aqui, assim, ó, ó. Que é para não ir de uma vez, não quebrar aqui, ó Esse formão aqui, gente, ele é de mola de fusca Aqui é, é muito antigo Fiz ele em 96 o meu formou um pouco o bom é que o formou um relargo é largo o meu largo eu não encontrei acabei de fazer a restauração de uma porta para um cliente e eu esqueci lá depois eu lá pegar ó, agora está quase certinho eu vou colar aqui certinho para ver se vai colar mesmo ok, legal vou fundar mais um pouquinho eu vou aqui, ó, viu? Olha a mão. Gente, macenaria não é bom tomar de luva, não. É perigoso, viu? Enroscar a luva na furadeira. Enroscar um monte de coisa, viu? Então... Mas o certo é com a caneta, ó. ó. Caneta. Aí eu vou vir aqui, ó. Certinho aqui. Agora eu vou furar bem retinho, ó, pra vocês verem. Naquela hora eu tava furando. Com a mão tava na frente, galera. ó. Virei aqui ó, bem centralizado mesmo, vamos aqui com o parafuso aqui ó, se quiser usar aqui a parafusadeira também pode, Viu, ó? Certinho, certinho. Mas eu prefiro dar o aperto final com, com a mão, para Pra não espanar. Essa madeira que é muito mole. Olha ó. Legal, ó. Aqui a ponta bem no meio, ó. Que é mais rápido, mas se não tiver cuidado, espano o parafuso. Hein? Pois então, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que ficaram até aqui no vídeo lembrando temos mais vídeo dessa porta essa aí é uma porta de 82 o, o, o espaço aqui é menor eu ainda vou fazer um trabalho vou cortar essa porta essa porta é a porta imprensada aquelas portas que é oca por dentro vou fazer um belo trabalho para vocês aprendi a carpintaria aí em 88 com meu pai meu pai me ensinou a carpintaria chegando aqui em São Paulo tinha uns colegas que era pedreiro comecei a trabalhar com eles e aprendi a profissão de pedreiro mas eu comecei como carpintaria o meu formão aí não tá muito bom então tá? é um formão antigo o meu novo eu deixei em outra em outra obra e eu tive que fazer com esse aí um formão de bola de fusca também foi eu que fiz né então é assim minha gente um forte abraço aguardo vocês nos próximos vídeos temos aula muito boa sempre às 18 horas, mais tardar às 19 a gente está postando vídeo, então fica ligado aí, ajuda a gente compartilhando, deixando o seu like, se inscrevendo, o canal depende muito da ajuda de vocês, eu fazendo daqui e vocês me ajudando daí, então um forte abraço, não perca a próxima aula, vai ser fantástica, fui minha gente, um abração e até o próximo vídeo, tchau minha gente.